Como calcular o rendimento do seu fogareiro, tá? Vamos tentar resolver essa questão, tentar estimar quanto você tem, ainda você tem de gás, quanto tempo você ainda tem de gás naquele seu fogareiro usado, guardado, tá? Vamos tentar resolver essa questão. Primeira coisa, que essa é uma a, a resposta dessa pergunta quanto eu ainda tenho de gás, é, vai depende de cinco variáveis que definem quanto você consome de gás tá mas vamos tentar fazer uma uma estimativa primeira variável importante que responde o seu pelo seu consumo de gás é que tipo de fogareiro que você utiliza se você utiliza um fogareiro gastão você vai gastar menos gás se você utiliza um fogareiro econômico você vai gastar menos gás é né? se eu tenho um, um, um fogareiro de 250 gramas por hora de repente eu posso estar e, e utilizando um fogareiro que além da minha necessidade de consumo né? e eu só uso esse fogareiro em panelinhas pequenas para fazer comidas rápidas, eu não preciso de tanta chama, de tanto peso, de tanto consumo de repente um fogareiro de 57 gramas é, é, de consumo de gás por hora responde a minha necessidade, então... Fica de olho aí no teu fogareiro, fica de olho nos fogareiros que existem no mercado. Observe a taxa de consumo por hora desses fogareiros para você poder é, fazer uma boa compra. ok? Então, esse de repente pode ser o primeiro vilão uh, uh, do seu alto consumo de gás, usando o fogareiro errado. Segunda variável é, claro, a panela. É? existem diversos tipos de panela, diversos formatos, diversos tamanhos, e cada uma delas é, concentra ou distribui o calor que recebe do fogareiro de diferentes formas, de forma mais rápida, de forma mais lenta, de forma mais uniforme, de forma mais concentrada, e isso, impacta, é, é, no seu, isso também impacta no seu consumo de combustível né se você vai fazer um, uma, um alimento com uma panela grande larga alta com fogarinho fogareirinho pequenininho você vai demorar mais tempo mais tempo mais consumo né é, é, se, eu, se eu tenho uma panela uma tampa que consiga concentrar melhor a chama né? proteger essa chama é, é, do vento por exemplo eu vou ter uma, um melhor rendimento na minha taxa de consumo. Então, é uma outra variável que convém observar, que tipo de panela você utiliza. Se você utiliza uma panela de ferro, uma panela grossa, uma panela que demora para é, é, absorver o calor e distribuir internamente, né? uma panela sem tampa, né? não, não tem o hábito de usar tampa para poder é, não deixar escapar, aquele calor não deixar evaporar aquele calor rapidamente para que você aproveite melhor no cozimento do alimento então é hora de pensar também nessa variável A terceira variável é lógico o, o alimento que você leva diferentes tipos de alimento possuem diferentes tempos de cozimento e preparo né não dá para é, é, se você leva um arroz pré cozido você vai levar dois minutos para aquecer esse arroz pré-cozido. Se você leva um arroz integral 7 grãos, você vai levar de 30 a 40 minutos para cozinhar aquele arroz. Né? Então, é, é, talvez, nessa variável também esteja muitas das respostas que podem aumentar a eficiência do seu consumo de gás, da sua eficiência de consumo de gás, só trocando o alimento. E às vezes, é, talvez até preparando dando um pouco de, de de um pré preparo um pré cozimento nesse alimento antes de você levar né? você pode levar é, vegetais pré cozidos tubérculos pré cozidos arroz pré cozido feijão pré cozido né? você pode utilizar alimentos é, é, é, desidratados ou liofilizados que requerem é, é, pouco tempo de de consumo de gás então aí já entra um pouco da sua criatividade o que eu posso levar é, que tenha igual ou melhor eficiência nutricional que é, leve menos tempo para preparar né? então terceira variável quarta variável é a relação do, da altitude e a clima né? as condições meteorológicas quanto mais frio mais tem mais frio, mais vento e, às vezes, mais chuva, mais tempo. Mais, mais tempo vai levar para o alimento ser preparado. Né? E quanto mais alto também. Lembrando que no nível do mar, a água ferve a 100 graus. E, conforme você vai subindo, essa faixa de ebulição vai diminuindo. Então, existem lugares, algumas altitudes, onde a água ferve a 80, 85 graus. E aí, de repente, para... É, conseguir cozinhar preparar aquele alimento acaba levando um pouco mais de tempo e automaticamente aumentando o consumo de, de energia né? então o frio o vento a chuva a neve o calor influenciam também no tempo de cozimento quanto mais protegido é, quanto melhor mais protegido o ambiente estiver para você preparar o teu alimento menos exposto ao vento à chuva ah, ao frio melhor okay? E aí a quarta variável é claro o tipo de gás que você utiliza né? existem é, é, diferentes tipos de gás em diferentes é, receptáculos digamos assim armazenados em diferentes embalagens de diferentes pesos e diferentes misturas né? então a, a relação dessas misturas o quanto tem de gás na embalagem também vão ser responsáveis por, uh, pelo tempo de consumo, pela autonomia. Okay? E, claro, a última variável, né, a quinta variável, que é o quinto elemento, é o cozinheiro. Quanto mais experiência, habilidade o cozinheiro uh, você tiver para manipular seus alimentos, você vai fazer isso com maior eficiência vai saber aproveitar melhor os recursos que você tem disponíveis, vai conseguir otimizar esses recursos, vai fazer mais com menos. Né? Quanto mais inexperiência, quanto menos prática uh, uh, uh, e conhecimento você tiver, inclusive em outdoor, é, você será menos eficiente na administração dos recursos disponíveis. Você vai levar menos tempo, vai fazer uma, uma comida é, é, com menor qualidade, no maior tempo, com menor sabor, né, com menor variedade, etc. Ok? Então discutimos aí vários cinco é, variáveis que definem o seu perfil de consumo energético, de consumo de gás, de tempo de preparo, de tempo de manipulação do seu alimento na cozinha outdoor, ok? Mas vamos agora para um, uma situação prática. É, vou usar como exemplo esse cartucho que é o mais vendido no Brasil, pelo menos até onde eu sei, né? É, é, que a maioria das pessoas utilizam é, para acampar, para viajar, para cicloturismo, né? É, aqui pelo menos aqui no sudeste, ok. Então, primeira coisa: que esse cartucho é o amarelo da náutica. Ele tem essa mistura isobutano de 75, propano 25. É um cartucho mais apropriado a, a altitudes é, superiores né? porque ele tem uma taxa de congelamento menor do que o azul, do que o cinza, que tem uma outra mistura. Né? Então, ele é mais a, a, a adequado para altitudes mais elevadas. É, esse cartucho ele tem o peso total de 270 gramas. Algumas pessoas olham lá no cartucho, ah, 230 gramas, mas é 230 gramas de gás. Okay? O cartucho total tem 370 gramas quando cheio. 230 de gás e 140 é o peso do cartucho. Tá? É, vamos lá então nesse exemplo. Aí eu peguei esse cartucho de 230 gramas de gás coloquei uh, esse fogareiro uh, que tem um consumo de 130 gramas de gás por hora e deixei ele ligado. Deixei ele ligado no fogo médio baixo, um pouquinho mais abaixo que o fogo médio. O suficiente para a panela que eu uso ferver um litro d'água em 6 minutos. Tá? Aí, analisando, eu fiz isso quatro vezes e, e, e deu tempos variados, né? mas a média ficou entre 180 e 200 minutos no fogo médio baixo, nas quatro vezes que eu, que eu fiz esse teste. Então, o cartucho se esvaziou em 180 a 200 minutos. Pode, é, você vai me falar, ah, mas no meu cartucho durou é, 240 minutos. É possível, né? se você utilizou um cartucho com, com menor consumo de gás por hora e de repente utilizo, o seu fogo médio baixo é mais fraco que o meu pode ter dado mais mais tempo aí você também pode me falar, ah, mas o meu só aguenta 150 minutos, claro se o seu cartucho se o seu é, fogareiro tiver um consumo maior que o meu e aí seu, seu fogo médio você deixou lá no fogo médio, se o fogo médio baixo for um pouco mais intenso que o meu, você vai, com certeza, ele vai durar menos tempo. Mas voltando aqui nesse exemplo, com esse cartucho de 130, nesse fogareiro amarelo, é, nesse cartucho amarelo, esse fogareiro de 130 gramas por hora de consumo, a minha média nos quatro testes deu 180, 200 minutos. Ou seja, ele gasta de 1,15 a 1,27 gramas de gás por minuto, ou... Ele leva de 1 minuto e 18 a 1 minuto e 26 é, por grama. Ok? Cada grama me dá mais ou menos 1 minuto e 18 segundos de fogo. Ou é, o consumo dele é de 1,15 a 1,27 gramas por minuto, em média. Okay? Sabendo disso, guardei esses dois números aqui. Minha taxa de consumo é essa. Okay. Então, é, sendo assim, né, vamos colocar como hipótese que eu peguei um fogareiro usado aqui nas no, no meu, no minhas coisas de trilha, dei uma balançadinha, vi que ele já estava menos da metade, coloquei ele na minha balança e ele me deu 220 gramas. Eu quero calcular quanto falta, quanto falta de gás nesse meu cartucho usado. Coloquei na balança, me deu 220 gramas. 220 gramas, lembrando o tempo total, eu tenho que subtrair o peso do cartucho, 140 gramas. Logo ele me deu aqui 80 gramas de gás. Eu tenho 80 gramas de gás. Eu já achei o peso de... em gás que eu tenho no cartucho. Agora eu preciso converter em tempo. Como que eu faço? 80 gramas vezes a minha taxa de 1,27 gramas um minuto. É, 80 gramas dividido pela minha taxa de 1,27 gramas por minuto eu encontrei 62 minutos lembra da minha taxa aqui? 1,27 gramas por minuto deu 62 minutos ou eu posso fazer também usando a minha outra taxa 80 gramas vezes o tempo que dura a chama por grama por, é, é, é, quantos minutos por grama eu também encontrei o mesmo valor de 62 minutos. Então, 80 gramas vezes 1,18. 1 minuto e 18 segundos por grama me deu 62 minutos. Então, eu já encontrei, pesando e subtraindo o, o, o peso total do cartucho. Né? É, subtraindo o peso do cartucho, eu encontrei a quantidade de gás que me resta fiz meu cálculo de acordo com a minha média de consumo que eu já testei antes com meu fogareiro e me deu 62 minutos. Que que eu faço com 62 minutos? Bom, você eu não sei, mas eu com 62 minutos eu consigo fazer quatro cafés, um jantar e cinco tapiocas. Ou seja, dá 60 minutos, né? Meu café já Testado anteriormente, eu demoro mais ou menos 5 minutos para fazer duas xícaras de café. Então, eu consigo 4 cafés, 20 minutos. É, o meu processo que eu costumo levar de janta, demora no máximo 30 minutos para manipular. Então, já está garantido um jantar, 30 minutos. Eu levo 2 minutos por tapioca. Então, eu consigo fazer 5 tapiocas, mais 10 minutos. 60 minutos, ainda ganho 2 minutos no final. Dá para fazer até mais uma tapioca não é isso agora o que você vai fazer com 62 minutos de autonomia do seu fogareiro aí você vai ter que saber qual é o tempo de de, de processamento de cozimento que você leva por tipo de alimento que você utiliza se você consegue é, se você não sabe você tem duas opções a primeira é fazer uma enquete com seus amigos e tentar fazer uma lista é, é, de, aproveitando que os seus amigos já cozinham né, no fogareiro, nas trilhas ou observando os outros cozinhar nas trilhas anotando o tempo de preparo por tipo de alimento para você já ter uma ideia a segunda forma é você fazer isso em casa no ambiente controlado, no ambiente arejado no local seguro você, é, se você usa um fogareiro diferente do meu né, então você pega um cartucho novo Coloca o seu fogareiro, liga ele no fogo médio, no fogo médio baixo, e acenda até que ele se esgote. E aí você calcula o tempo que o seu fogareiro vai, é, vai ficar em funcionamento. E enquanto ele fica em funcionamento, já prepara os alimentos que você ainda não tem certeza do tempo de cozimento. Né? Os alimentos que você utiliza para você e é, coletando essas informações e assim você nunca mais entrar em roubada por falta de gás ou de repente também nem levar gás em excesso, né? É, um outro exemplo, sabendo aqui que o meu que eu utilizo é, 60 minutos por dia de gás, é, um gás cheio, né? Um cartucho novo para mim me dá três dias, então eu posso levar tranquilamente por uma travessia de três vezes um cartucho eu não precisa me preocupar com dois ou com três ou uh, uh, uh, se eu só tenho meio cartucho aí eu vou ter que me preocupar então eu já sei quanto eu vou gastar já começo a fazer conta de se é o suficiente ou se não é suficiente se eu preciso comprar mais um cartucho se eu preciso uh, mexer na minha alimentação ou não né se eu preciso uh, começar a tirar da minha mochila uns, alguns alimentos que eu preciso de mais tempo de preparo e trocar por outros alimentos que eu preciso de menos tempo de preparo então são informações que você é, no final desses testes no final dessas pesquisas né é, de, desses ensaios é, você vai ter uma ideia muito mais ampla de como funciona, qual a autonomia do seu fogareiro, quanto tempo você leva para preparar seus alimentos, e aí você também já começa a mexer no peso da sua mochila, começar a planejar melhor uh, uh, o quanto tempo você gasta para preparar seus alimentos, tá bom? É isso aí, até a próxima, espero que você tenha gostado. Não esquece, hein? se inscreve, dá um joinha, dá um dislike, dá um faz um comentário é, ajuda o canal me ajuda é, faça um fogareiro feliz sei lá, até a próxima